Guerreiros, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação guiada do canal de Mudar. Eu sou a Danielle Mangini, sou a professora de yoga e de meditação. E separei mais uma oração poderosa para eliminar as dívidas. Antes das meditações, te aconselho a fazer um pequeno alongamento, tomar três respirações bem profundas e escolher um lugar tranquilo, onde você possa relaxar e se entregar a esta prática. Começamos. Bendito Espírito Santo e anjos da abundância, quero, neste momento, colocar as minhas contas em ordem. Quero assumir total responsabilidade por todas as minhas dívidas. Nesse momento, quero eliminar da minha vida qualquer escassez e qualquer dívida. Reconheço que existe no universo uma enorme abundância de bens. Quero eliminar da minha vida qualquer escassez e qualquer dívida. perdoo me pelas vezes em que não honrei as minhas dívidas. Perdoe-me pelas vezes que agi irresponsavelmente com os meus recursos. Perdoe-me por todo o mau uso do dinheiro. Neste momento eu me perdoo e me livro de toda a culpa, vergonha e medo por ter lidado de forma prejudicial com o dinheiro, a riqueza, a fartura e a prosperidade, neste momento eu me abro para uma nova forma de agir, neste momento eu me abro para receber a orientação divina que me livrará de toda a dívida, neste momento eu me abro para receber a inspiração divina sobre a melhor maneira de usar os meus recursos financeiros. Neste momento, eu me abro para receber toda a abundância dos dons e da graça com que Deus enriquece minha vida. Neste momento, abro minha mente e meu coração para acolher verdades essenciais. Se eu der receberei. O que eu disser, farei. Se pedir, serei fartamente abençoada. Por tudo isso, dou graças. Para que estas orações tenham um efeito positivo e que os seus desejos se cumpram, te aconselho a fazer esta oração por mais duas vezes.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 Perdoa-me pelas vezes que agi irresponsavelmente com os meus recursos. Perdoa-me por todo o mau uso do dinheiro. Neste momento, eu me perdoo e me livro de toda culpa, vergonha e medo por ter lidado de forma prejudicial com o dinheiro, a riqueza, a fartura e a prosperidade. Neste momento, eu me abro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 serei fartamente abençoada, por tudo isso, dou graças. Faremos agora, mais uma vez, a mesma oração, colocando verdade, amor e fé, inala e ao exalar, repetimos,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 assim é assim será Namastê